call guys <laughs> Sou muito bom. eu... eu eu vou é É, É, eu sou tão própria, só tenho uma coroa. É... Coroa. <risos> Dei uma cabeçada no negócio. Ah, pescaulista. Ai, ai, ai, ai! Não! Não, não! isso? É Esse jogo com certeza faliu, né? Porque não tem nenhuma partida no servido Se inscreva-se, se, se inscreva. uauuauu vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Nossa, vi que lixo! Hum. Ai. Como podemos ver, Faugaz é uma clara cópia de Stenbolgaz, né? Óbvio. Esse aqui é um bicho desse. Ele é um cara de olho muito claro. A 부ra assim, nem é é só seguir os Combinação, Falei, só seguir <risos> Quase empurrei, cara Ah, eu vou empurrar alguém. <risos> manga? Será que fez Parece uma manga. Nossa! Alves e Gamebuber. Ah, meu Deus, eu vou lá pra câmera. Ai, ai, ai, ai, so Se o Fall guys, me desse mil reais todo dia eu ia ter mil reais todo dia Nossa, quase que eu consegui capivara16 morreu Bolas atualizadas de Fall Guys atualizadas 2015 Ah, não, ainda tem, ainda tem Isso é o último? Não, não, não Isso é o último? Não aqui é o último É, burla A <risos> câmera tinha parado de filmar do nada Tá, então É, eu tô aqui E eu vou morrer Agora Nossa, parece que vai dar um trabalho Só Tá, tá começando a ficar sem bloco Ah, perdi Olha, Jorge quito da edição Olha aqui onde eu tô Olha só, a edição Ó, oh, tô aqui, ó, sincronização Oh, yes Sincronização É, sincronização Pronto, agora eu do futuro já sei onde que tem que sincronizar. Sincronização Deixa eu sair dessa partida Chinelinho Será que dá para comprar alguma coisa já? Hum, que é isso? Não. Não. É, não dá pra comprar nada.